E hoje segunda-feira. Vamos ver se o som tá saindo legal, né? Vamos ver se o som tá saindo certo o som tá ok então vamos só ver esse aqui o microfone deixa ele mais, mais baixo aqui um pouquinho agora tá tudo ok nós vamos fazer a apresentação das variônicas como eu sei, então essas são as variônicas número 2 é uma tecnologia de ponta e ela pode ser trabalhada com a mão de voz e pode ser trabalhado também com pode ser trabalhado com testemunho aqui na câmera pode abrir a, o tampão dela colocar ouro e colocar o diamante né, que é um dos dois, e também você pode comandar com ela, o que você quiser também, caçar com ela lembrando que ela é fabricada todo de um material só, todo de latão e o pessoal que tiver interesse, a inscrição tem embaixo do vídeo R.A. Bem-vindo à live, boa noite vamos apresentar aqui o pêndulo né, esse pêndulo ele tem 60 centímetros de corrente que é um pêndulo, para você poder trabalhar no campo com ele ou trabalhar em cima da mesa você deixa 10 centímetros de corrente dele, né? e você pode trabalhar em cima da mesa com ele deixa de perto, que o pessoal vê de pertinho e se andar no campo com ele, você deixa a corrente comprida você pode andar aqui, segurar ele na argola e andar com ele e também você pode comandar com ele, o que você quiser caçar com ele tem a câmera dele, você pode colocar também diamante ou colocar ouro se tiver alguma pergunta aí para mandar aí, vamos começar umas perguntas. Pessoal que chegar na live aí quiser fazer algumas perguntas também. Então é lembrar o pessoal, não esquecer de dar o like para nós, porque o like ajuda muito nós. Aqui hoje também tá frio Uma, uma friagem até boa aqui. Olha aí, tá aqui uma. Eu acho que o, a, o tempo agora tá esfriando quase tudo pro Brasil inteiro. lembrando pessoal que tiver interesse aí do pêndulo das varas iônicas aí eu deixo contato sempre embaixo do vídeo assim que eu termino a live eu coloco o contato lá e nós tem vendido bem, tem vendido bem as varas número 2 né que é a ela é toda de latão, que é o metal amarelo e eu tenho vendido bem ela Pra vários estados do Brasil O pessoal que chegar na live aí quiser fazer alguma pergunta Fica à vontade É, é verdade, Aria. a magia por exemplo, a... ela tem os dois lados né, ela tem o um lado bom e um o lado ruim, se você vê ela pro lado ruim, praticar ela pelo lado ruim, ela é pelo lado ruim, e se você praticar ela pro lado bom, é pro lado bom, então as igrejas é <risos> Não quer que as pessoas aprendem justamente por isso, porque as pessoas podem optar pelo lado ruim, né? E não ficar só pro lado bom. Só que quando as pessoas não têm alguns conhecimentos, a pessoa também não fica conhecendo o lado bom, né? Porque a magia tem seus lados bons. Você pode praticar ela para o bem. Agora, se você praticar ela para o mal, que na qual é se torna tudo quase a mesma coisa, porque a magia é a sua energia. Você tem a tua energia. Se você pratica todo dia coisas ruins, você está praticando magia ruim. Se você pratica todo dia coisas boas, você está praticando magias boas. É tudo é a mesma. Agora, por exemplo, um, uma pessoa aí, vamos supor, de uma igreja ou de outra igreja, ele não quer que, a, que as pessoas aprendam. Porque se as pessoas aprenderem, vai ver qual é o erro deles. Também eles também não querem isso. Eles querem ver o erro das pessoas, mas eles não querem que os outros vejam os deles. <coughs> Eu tomei. <coughs> tomei com uma tosse meia ruim, tomei até meio rouco. Mas. A magia não tem nada demais. E a, a verdade também é outra também. Tem uma outra coisa também que. Quem conhece bem a magia também, não ensina magia, é igual os igual outros mesmo. Você pode ver aí que o pessoal que tem, que tem bom conhecimento de magia, não ensina. É a mesma coisa, vamos dizer que se o padre, o padre, um pastor, é, fosse ensinar as pessoas é, que as energias, quando não pegam um plano melhor, elas ficam aqui, que você pode falar com elas. É. Ou ensinar as pessoas a usar o pêndulo, usar as variônicas fazer pergunta pro pêndulo, ô pendo, fulano de tal lá da igreja ele tem uma outra mulher por fora, o pendo responde que sim, é fulana de tal, não, é fulana de tal, sim, e aí, Então não vai ficar bom, né, agora, e isso já não é, por exemplo, você usar o pendo, usar não é magia, isso aí é simplesmente você usar a tua energia através deles, Agora a magia mesmo é diferente, a magia você não precisa de pena nem variônica. Agora a magia nada mais nada é do que você treinar a tua própria energia. Você meditar, você fazer meditação, então é aonde você vai treinando ela. E ela vai ficando cada vez mais mais hábito aquilo que você treina. Agora, vamos dizer também o seguinte, é... não é todo mundo que tá hábito também, que tá para praticar magia. Tem gente que chega até um certo ponto e já não vai mais, ele, ele desiste. Agora, as pessoas que continuam praticando, continuam meditando, essas pessoas vão, elas vão para um ponto alto. Só que essas pessoas também não saem ensinando ninguém também, não ensinam nem gente nem da família. Então, a, essa é a verdade, isso vem em Deus de já milhares de anos desse jeito. E também há muita magia disfarçada, disfarçada de reza, não sei do que, outro não sei do que, é tudo magia disfarçada. Que na verdade são magia. Antigamente as pessoas andavam longe, eles viajavam por semana, a cavalo, para aprender uma reza sobre certas coisas eles aprendiam aquela reza e, e eles se concentravam meditavam tanto naquela reza, que ela acabava virando magia mesmo e quando eles usavam aquela reza, naquele pensamento de cura ou de alguma outra coisa as energias podiam dar forma e às vezes a pessoa acabava curada mesmo que no final das contas era magia do mesmo jeito Cada um, cada coisa, cada religião faz os seus próprios meios. Por exemplo, cada um muda o um nome de uma coisa para outra, outra de outra para outra, mas no final das contas, se você somar tudo, vai dar o mesmo zero vai dar tudo uma coisa só. Tudo tem o mesmo princípio, tudo veio do Criador, nada que não veio dele. Então não adianta você mudar o um nome para isso ou para aquilo, para aquilo outro. Que tudo é proveniente do Criador. Criador que criou tudo, tudo veio dele. Agora tem as... Por exemplo, você cria a tua própria religião. Então você não quer que a tua religião fique igual do outro. Você tem que fazer mudança nela. Nas coisas. para que a sua seja diferente. Mas o pensamento é um só. O pensamento é tudo veio do Criador. Só ele. Então não tem mais. Agora... Por exemplo, eu, eu digo que eu, por exemplo, quando eu nasci, antes de eu nascer, o Criador me deu uma energia. Você vai lá no outro lado e fala, ó, oh, o Criador te deu um espírito. Então é assim que a coisa funciona, eu só muda nome. Então as coisas tem aí... É muitas coisas que mudam, mas o, no final das contas o significado último é uma coisa só. Então se você pegar, por exemplo, a religião católica, analisar, pegar os crentes, analisar, pegar o lado. Mesmo que você pegar, por exemplo, um aceita espírita, você pegar o fundamento, tudo vai chegar num, quase num lugar só. É a energia do ser humano, é a energia do Criador, então nada vai mudar disso aí. Então se pode criar aí, que nem nós temos no Brasil, mais de mil religiões. E eu não conheço o nome mais que uma, acho que nem de dez, aí, ó, mais ou menos. Mas tem mais de mil. Mas tudo é a mesma coisa, todo mundo trabalha com uma energia só ou pro bem ou o mal. Queira sim, queira não. Por exemplo, uma pessoa que vai, ah, eu não vou aprender isso, não vou aprender, mas ele trabalha a energia dele. Ele trabalha ela fazendo bem ou fazendo mal. Isso é todo dia, é todo nós. Toda a humanidade faz isso. Agora, o que muitas religiões não prega é justamente isso que você trabalha 24 horas por dia com a tua energia e, e que você poderia trabalhar melhor com ela, usar ela para o teu bem, para o bem da humanidade. Isso eles não ensinam, que você precisa usar ela para o bem da humanidade e para o teu bem, principalmente para o teu bem, para você ganhar o teu sustento do teu corpo e da tua família. E também fazer alguma coisa para a humanidade. E também usar a tua energia para dar forma, para ajudar a humanidade também. Para que dê a forma para a humanidade se tornar melhor. Agora. Então, é muitas religiões que não quer que as pessoas aprendam certas coisas. Isso é verdade. Então, fala que o cara é feiticeiro, que o cara é bruxo, é bruxa, é que não sei o quê. Então, se você for ver por esse lado, tudo certinho, então todo mundo é feiticeiro, todo mundo é bruxo, não, não sobra ninguém. Porque todo mundo usa a tua energia, pro bem ou pro mal. E de muita azeite, muita maioria das pessoas usa pro mal. Os Fadão, bem-vindo a live, boa noite. Então é tudo uma é questão da pessoa estudar. Se você estudar a religião católica, se você estudar a protestante, se você estudar o espiritismo, se você estudar a radiestesia, se você estudar o, o que que é magia, por que, que que há magia, então você pega as quatro coisas e estuda elas. Você vai chegar numa mesma conclusão, mesma conclusão. Que tudo, tudo, tudo vem do Criador, nada sem Ele. E tudo nesse planeta tem energia, exclusivo o planeta. Ô Wilson, bem-vindo à live, boa noite. Então isso aí não importa, meu amigo, que religião que você é. A magia está em todos nós, nós querendo ou não querendo. Agora, quando você desenvolve um pouco mais, a tua magia é melhor do que o outro que não desenvolveu quase nada. Então, é, espero ter respondido a tua pergunta, Ria. Porque esse é um assunto que ele é, ele é longo, e se a gente for entrar mesmo detalhado nele mesmo, nós, nós vai uma live três horas. Aí, se tiver mais alguma pergunta... Olá Joaquim, bem-vindo ao live. Boa noite. Ah, sim, Joaquim. É, o pêndulo é muito bom. Ele é um pouco mais complicado para usar ele do que as variônicas mas é muito bom. Mas nós temos um pêndulo aqui que também você pode usar ele na mesa com, com foto, com testemunho. E também você pode usar ele também na, no campo. Você pode andar com ele pendurado em pé e fazer as perguntas para ele, que pra ele te dar a direção de alguma coisa. É um pêndulo especial. E tem as varíônicas também, que são a... Então é especial também. Agora a respeito do pêndulo de cristal, ele é muito bom para você trabalhar em cristais com ele, trabalhar em pedras preciosas, por exemplo, diamante, ametista, esmeralda. E as respostas dele são mais, mais eficazes, quer dizer, mais difícil da pessoa induzir ele, né? Agora já para ouro, essas outras partes aí, é... transferência de energia, eu já acho o cristal fraco. Mas tem muito tipo de pêndulo, tem pêndulo de cristal, de madeira, de vários, vários jeitos. agora esses que eu vendo aqui se tiver interesse nele a inscrição eu deixo aí no vídeo assim que eu termino a live aqui eu coloco o contato embaixo pessoal tiver mais alguma pergunta aí tiver mais alguma pergunta para fazer É possível sim, por meio da magia sim É possível você saber o que ele já pensou O que ele vai pensar não Você pode até tentar aproximar Do que ele vai pensar Mas não, não, seria, não seria 100% Correto Agora o que ele já pensou Através da magia sim Através da magia é possível você colocar até o pensamento que você quer que ele pense. Quanto mais saber o que ele pensa. Hoje eu tô rouco e tô tossindo. Hoje, daqui a pouco eu vou terminar a live, porque eu não tô bom, muito bom hoje, que essa falando rouco, tá saindo muito ruim. Agora, a magia é o seguinte, é uma coisa muito alta, ela é muito complexa, de tantas coisas que tem, que dependendo do grau de que você tá, você vai conversar com uma pessoa, você coloca no pensamento dela a resposta que você quer ouvir dela. Se você quer um sim, ela vai falar um sim para você. Se você quer um não, ela vai falar um não para você. Não vai ser o que ela quer falar para você, vai ser o que você quer que ela fale para você. Às vezes, as pessoas, por exemplo, é... Às vezes, as pessoas fazem alguns testes desse. Mas você não vê as pessoas por aí também fazendo isso. Fazendo as pessoas falar o que você quer que elas falem. O que você quer que elas falem. Então, é, você não vai ver um cara que pratica magia fazendo isso aí à toa, por aí. Agora, se... Dependendo... Do interesse da pessoa e do, do tipo de magia que a pessoa pratica A pessoa faz essa prática aí pra, Sobre interesse material, sobre um interesse de alguma coisa Agora A pessoa que faz essa prática e usa ela pelo bem hum, É muito difícil Chegar para as pessoas e fazer isso Agora, as pessoas que praticam para o mal, tem muitos que fazem isso. Ô oh, Guinaldo, bem-vindo à Life, boa noite. É, eu não faço detector só para ouro, eu faço detector para um milhão de coisas. E, e essas varas que eu faço também não é detector, Elas são as varas iluminadas, é para um milhão de, de coisas. É pra você descobrir energia de qualquer coisa que você precisar. Agora, esses dectorzinhos comum igual você está falando aí, eu já fiz muito deles. No começo eu fazia deles e vendia deles. Porque eu não fabricava essa outra. E não tinha intenção de fabricar. Depois de um tempo para cá é que eu comecei a fazer algumas. Agora, porque a, as varas iônicas é o seguinte: ela, a gente fala ela iônica, mas na verdade não é iônica, é vara iluminada, que já existe há 9 mil anos. Então a única coisa que eu fiz foi melhor, fazer uma melhora nelas, eu só melhorei, aumentei a energia dela, para que ela trabalhe bem com a nossa energia. Agora, então o que eu fiz é isso, agora que ela foi inventada já faz 9 mil anos as primeiras que foi feita, foi feita de osso humano Não, a diferença é essa Agora fazer detector comum, isso aí é muito fácil, isso aí qualquer coisa que você arrumar aí, pedaço de arame de cerca vara verde, você corta duas varas verdes dobra 10 centímetros no pé dela lá e dá para você fazer umas varas agora você fazer as varas iluminadas companheiro aí é difícil aí é difícil Porque essas que eu faço aí, as é sucesso no mundo inteiro. No planeta inteiro. Porque a questão não é você fazer um par de, de vara iluminada. A questão é você preparar esse material para fazer ela, é saber como preparar esse material. É... Colocar essas varas prontas para trabalhar e preparar a pessoa que vai receber essas varas para trabalhar com elas. Então, a é, questão é essa. Agora, quando eu fazia o simples hein, lá e vendia por 200 real, 300 real, 150 real, eu só vendia, eu não ensinava nada para ninguém. não. e não tinha intenção de também de fabricar essa outra. é que nem o bastão eu tenho o projeto dos bastões pronto para construir para fazer e não sei se vou lançar isso já tá já tem peça cortada tá tudo certinho pra, pronto para terminar já faz dois anos que eles estão prontos para terminar isso e eu não termino isso porque não tá eu não tô pronto para lançar isso ainda agora bastão você acha aí do mercado livre que vem da China aí você acha um monte aí agora quero ver é um bastão de verdade É, de qualquer forma eu, eu acho que sim, porque além de nós melhorar o material porque nós temos que melhorar ele então a gente acaba usando parte da força da magia assim nela Por quê? Porque eu sou o primeiro que, que testo ela, se elas não tiver altura tem alguma coisa errada, então elas têm que estar à altura e quando ela sai daqui elas tem que ser preparada para aquela pessoa que vai usar ela Então a gente acha que se de uma forma ou de outra eu acho que sim, porque é a mesma coisa, por exemplo, se eu for consagrar um anel, é, ou consagrar uma aliança, então a... as varas seria a mesma coisa. Porque o problema é o seguinte: eu uso muito a energia do, do fogo. E às vezes tem hora também da água, às vezes da terra, às vezes do, do ar. Mas que eu uso mais é do fogo. Então, a partir da hora que eu pego ela, a minha energia vai para ela. É a mesma coisa, por exemplo, eu vou fazer uma transferência de energia para um anel que uma pessoa vai usar. Eu tenho que fazer por sete vezes. Sete vezes eu tenho que meditar sobre aquele anel, sete vezes transferir energia, para depois ele estar tá pronto para a pessoa usar ele. É a mesma coisa nas variônicas, as variônicas também, você caba também. Você tem que fazer fundição para fazer aquela parte de baixo. É, você tem o um material que vai no meio dessa fundição para aumentar a energia do, do, do metal, é, no fim das contas, há uma porcentagem de magia, e há uma porcentagem de material também. Porque uma coisa eu falo para vocês, nós estamos aí, tem sete pessoas na live agora, uma coisa eu falo pra vocês, se alguém dos seis, há quatro ou cinco anos atrás, vocês viram alguém vendendo vara iluminada aqui no Brasil? Vocês viram alguém falar aqui no Brasil no YouTube que as varas vara iônicas ou as varas elas pudessem achar um carro roubado, uma pessoa sumida, é, achar uma pessoa afogada? É. Achar para que lado tá uma mulher ou um marido vivo ou morto, se alguém de vocês já tinha visto aí uns 5 anos atrás, pode falar para mim aí agora na, na live aí que, que eu vou dar uma olhada. Agora, esse negócio aí, isso aí já foi uns par deles, já que entrou na live, já entrou em comentário de vídeo. Ah, eu fiz varionica, ah, eu fiz, o gente, fez, muito bom. Fez, funcionou, beleza. Agora, se vier, se vier falar pra mim que fez um par de vara iluminada, aí ele vai ter que me explicar um bocado de coisa. Ah, vai. Aí ele vai explicar um bocado de coisa porque aí eu vou fazer pergunta pra ele que não vai acabar mais agora fazer vara comum, qualquer um faz, eu ensino nos vídeos aí fazer vara comum, o cara pode fazer o quanto quiser agora se chegar um e falar que fez um par de vara iluminada aí eu vou fazer um monte de pergunta pra ele ou ele é um safado, porque se for um safado também ele vai, ele vai só entrar uma vez, não vai entrar duas agora se ele tiver mesmo sabedoria, tiver inteligência para fazer elas e tiver conhecimento, aí se ele for melhor do que eu, eu vou ser um aluno dele. Agora, por exemplo, eu tenho falado, é praticamente todos os vídeos aí que eu tenho para trás aí, acho que em Deus dos, dos primeiros vídeos, nos primeiros não, porque foi um ano e pouco depois que eu falei da, das varas iluminadas. Eu se eu tivesse gravado a primeira vez que eu falei das varas iluminadas para uma pessoa, teria. eu colocaria esse vídeo, mas eu não gravei. Eu falei pra ele, eu, eu sei fazer umas varas. Que seria muito boa. E expliquei para ele que ela funcionaria para muita coisa e tal. Eu falei, São Maurício, faz essas varas, coloca a venda. É Isso aí é um bem para a humanidade, é uma coisa que vai servir para o senhor, vai, vai entrar um dinheiro. E esse dinheiro também vai servir para o senhor comprar as coisas. Esse dinheiro que o senhor compra as coisas está ajudando alguém que está vendendo. É, um, é uma coisa que você vai ajudar a humanidade em muitas coisas. Eu falei, ah, mas não sei não, acho que não compensa não, o povo não quer saber de nada, não. Aí, tanto temor até que eu fiz as primeiras, as primeiras, e outra, ainda fiz as primeiras simples ainda, meia simples. Aí, aquelas mais simplesinhas que eu fiz, eu andei vendendo acho que umas duzentas. Aí eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou melhorar elas ainda. Eu tenho como melhorar elas. Eu falei, eu tenho material para melhorar essas várias muito. Mas muito mesmo do que essas mais simples que eu estou fazendo. Mesmo aquelas simples que eu fiz, elas funcionam muito bem. Mas muito bem mesmo. Aí comecei a fazer as, as melhores mesmo. Aí eu comecei a fazer uma fundição lá. E começamos a fazer uma, uma melhora de inteligência delas. Aí não teve mais como. As, as varas número 2. Não tem. Para mim fazer um melhoramento nelas, eu teria que estudar muito ainda. Mas muito para mim melhorar alguma coisa nelas. Eu já pensei em melhorar alguma coisa nelas e não achei como. Portanto, que eu venho tentando fazer um par eletrônico e não vem, não vem conseguindo. Por quê? porque eu não estou conseguindo juntar a parte eletrônica com a parte do comando porque eu não quero uma parte eletrônica, eu quero comandar eu quero... ela não importa que ela é eletrônica, eu quero falar para ela caçar uma coisa eu quero que ela caça aquilo que eu quero e não quero digitar nada, não quero escrever nada simplesmente eu quero pensar ou falar com ela e então vem com dificuldade para desenvolver essa eletrônica mas se a, se a hora que eu desenvolver ela, ela sair vocês podem ter certeza que vai sair alguma coisa muito boa mas tá difícil porque essa eletrônica a gente tá conseguindo até agora, tá conseguindo aí uma distância, uma profundidade com ela no comando. Mas não é ainda o que, que a gente quer, a gente quer uma coisa muito mais além. Eu quero ver uma serra lá, fazer as perguntas para ela, variônica. Aquela serra tem ouro? Se tiver, eu der três passos, você cruza. Se ela cruzar, porque tem. Isso eu tô dizendo a um par de varas eletrônica. Aí, se ela dizer que tem, eu vou fazer a pergunta para ela, Quantos quilômetros tem daqui lá? E ela vai ter que me responder lá escrito, digital, escrito na tela. E a mesma coisa ela vai me responder também na tela, que sim, além dos três passos e ela cruzar confirmando, ela tem que responder na tela. Então tá difícil de você conseguir é, acertar uma coisa com a outra. E, outra, e também outra coisa que vem cravando também. O preço que essas variônicas sairiam aí no futuro. Elas ficariam muito caras, ficariam inviáveis. Hoje, um par de varios eletrônicos, se saísse do jeito que eu penso que deveria ser, seria vendido aí a 15 mil, 20 mil o par. Então é. Aí o poder aquisitivo de muita gente não teria condições de, de adquirir um par de variônicas dele. Então, às vezes, também você fica pensando, vai fazer uma coisa que não vai ser uma coisa que vai vender muito, por exemplo, você vai vender aí uma, duas, três, quatro, cinco, talvez, é, e depois fica empacado. Você vai gastar um dinheirão nesses projetos eletrônicos e depois ficar empacado. Mas então é onde vem caminhando, vem caminhando, tudo devagarinho, devagarinho, devagarinho, uma peça atrás da outra, uma coisinha, outra. E estamos vendo para ver. Já, já tem projeto quase pronto, que já, logo, logo pode ser que tá testando. Então é a coisa desse jeito. Mais uma hora nós chega lá. O Joaquim as varas é o seguinte, não é que uma outra pessoa não possa usar, pode usar sim A única coisa que você não pode fazer é depois pegar da mão da outra pessoa e sair caçando com ela Ela vai, ela vai te, te dar erro, porque ela vai ficar com a energia do outro e uma energia tua E os pensamentos que o outro está andando lá vai ser transmitido para ela mesmo com elas, elas na tua mão Agora o correto é quando outra pessoa usa, você pegar e lavar você lava elas na água corrente, não usa nada, somente água. Lava elas, deixa secar e você usa de novo. Mesmo a gente, só a gente usando elas, de vez em quando também, a gente também tem que lavar também, para desimpegnar daquelas caçadas que a gente faz. Porque as varas iluminadas, elas não é uma simples vara. Por que que elas não são uma simples vara? porque elas, elas ficam impregnadas de energia daquilo que você está caçando e se outra pessoa pega nelas ainda pior ainda porque aquela energia ruim da outra pessoa vem para ela então a os correto dela é, é de vez em quando pelo menos uma vez no mês você usar aí todo fim de semana de vez em quando uma vez no mês você lava ela, deixa secar, depois você dá uma polida de com brilho nela. Depois você deixa, enrola ela numa franela, deixa bem guardada, num lugar que ninguém bota a mão. Porque é a tua energia, é a tua energia que é transmitida a, pra elas. Então você não pode ficar brincando com a tua energia. É uma coisa, pega tuas variônicas, é, você pega e fala: Ô Fulano, treina aí. Aquele cara tem uma energia péssima, um oi gordo. Um cara que nada, um cara negativo, que nada pra ele é bom. Aí vai lá, dá uma meia pra lá, meia pra cá, eu falo, ah, na minha mão não funciona não. Aí te entrega ela na tua mão, aquela energia negativa dele vem pra você. Pode ter certeza. E outro também, outro problema que também tem aí. Às vezes, quando a pessoa tem uma energia meia fraca. Que não é muito boa ele pega as varas que e leva um companheiro com ele e aquele companheiro tem uma energia negativa alta. aquele cara que tem a negativa harta comanda as varas na mão do outro o outro não tá nem percebendo aí nada dá certo com ela nada dá certo Ele põe para caçar prego ela acha alumínio põe para caçar alumínio ela acha pedra então é assim que funciona é por isso que a pessoa precisa ser preparada para aprender a usar. É por isso que quando nós vendemos as variônicas, a pessoa recebe esses preparos aí, para poder usar e saber como usar elas. Porque a, a as variônicas, é um caminho, que ela leva a pessoa a aprender muita coisa, mas muitas coisas. Ele aprende que tudo tem energia cada coisa tem sua energia é cada planta cada ramo qualquer coisa que você pensar tem sua energia outra ele aprende também que nada tá parado no universo tudo se move de acordo de acordo com a, com as leis do universo então é ele começa a aprender um par de coisas E ele aprende também que a, que a energia de cada ser humano está conectada com a energia da humanidade inteira, do planeta Tudo que se passa em qualquer lugar do planeta está passando pela tua energia e é só você saber usar e tirar da tua energia o que você precisa saber Então ele aprende muito Agora se vocês achar que isso é alguma coisa que é ensinado em igreja, vocês estão enganados a única coisa que a igreja quer é que vocês nunca aprenda. Porque a partir da hora que vocês aprenderem, a religião acabou. Aí vocês vão ver o quanto tempo vocês foram tapiado. Então as variônica é o caminho, ela é o caminho, se a pessoa treinar mesmo bastante com as variônicas e se tornar muito bom com ela é 90% que ele entra pro lado da magia, por quê? Porque a energia dele fica tão alta que ele começa a perceber as coisas mesmo sem estar usando as variônicas. ele já começa a perceber, ele já começa a ter noção às vezes ele começa já a já ter aquele pressentimento forte, fala, vixe, mas eu acho que tal coisa tá, tá acontecendo. E ele vai ver e tá acontecendo mesmo. Por quê? Porque ele já tá com uma energia harta e aí e a energia dele já começa a dar forma uma forma mais harta, mais rápida. Então as variônicas, ela, ela leva esse caminho. Agora já tem muita gente que não, que treina até um certo ponto e para por ali. Ele quer só aquilo ali mesmo. É, o cara que treina lá percaçar caçar ouro, caçar diamante, é, caçar algumas pedras, ele fica só nisso. E não vai para frente disso aí. Agora, se o cara for para frente e ele tentar mesmo ir descobrindo coisa e coisa, quanto mais coisa ele, ele descobre, pela curiosidade dele mesmo, mais hora a energia dele vai ficando. Ele vai chegando a um ponto que daí a pouco ele fala, nem preciso das varionicas, eu caço ouro sem ela, eu caço diamante sem ela. Eu acho lugar que está uma mina de água sem ela. É, eu tiro uma mina de água do lugar sem ela. Ele vai percebendo que tudo isso ele já pode fazer sem ela. Por quê? Porque ele tem uma energia harta e a energia dele dá forma rápida. É rápida a energia da forma, é questão de fração de segundo. Não é, é uma diferença muito grande sobre isso aí. E tem outra coisa também, há muita gente no Brasil que não gosta do que eu falo e do que eu ensino. Por quê? Porque mexe com eles. Agora, se eles têm a deles, eu não vou lá criticar a deles. Para que que eles vêm criticar o que eu faço? Então, cada um fica na tua. Agora, se eles acham que eu estou errado, é só provar. Eles provam que eu estou errado. E é simples. Gente, tiver mais alguma pergunta aí, manda a bala aí, porque o tempo tá, tá curto. Agora uma coisa a gente tem que dizer, Deus é um só, não existe dois, não tem dois deus E outra coisa, Deus é energia, e a energia do Criador está em tudo, tudo que vocês pensarem, tudo, tudo em tudo, tudo. Então... Quando vocês praticam casuariônicos, vocês vão descobrindo tudo isso. Que tudo tem energia do Criador, tudo tem parte dele. Nós somos, a nossa energia é parte dele, a energia de uma folha da árvore é parte dele, energia de um elemento é parte dele, tudo é parte dele. Agora, fica determinado para nós, como nós tratamos essas energias. Tratamos com carinho, ou com brutalidade, depende de nós. Então, as coisas é muito simples, se todo mundo pregasse que Deus é energia, tudo é energia. Ele é o Criador de tudo e fez tudo com a energia dEle. e colocou a energia dEle em tudo. Então, se todo mundo pregasse a mesma coisa, estaria tudo certo. Agora, para que eu ficar distorcendo e inventando história? Ah, porque isso? Porque morreu, vai para o inferno, vai para o céu. Para que eu inventar história? Uma coisa é certa: se você é um cara que, tem uma, que usa a sua energia para o bem, você desencarnou, sua energia segue um plano melhor. Se não, não seguir um plano me, melhor, ela está aqui, onde ela morava, ela está morando de volta. No mesmo lugar. Ela não muda nem de casa. Às vezes algum ainda fica lá pro cemitério mesmo, outros volta pra casa na mesma hora junto com o pessoal que tá voltando pra casa, já vem junto. E outra, isso, é uma, isso que eu falo aqui é uma coisa que hoje tá sendo comprovado ao vivo, filmado, falado, pra quem quiser ver. Então não é mais segredo igual era de primeiro, hoje não. Hoje tá aí pra quem quiser ver aí na, no YouTube, pra todo lado aí. Agora... Se é que eles dizem que tem um céu, tem um inferno. E aonde está o céu, aonde é está o inferno? Por que, que eles não ensinam para as pessoas onde estão? Então é, é muitas coisas aí que a pessoa com o tempo, se ele vai praticando, ele vai descobrindo a verdade. E essas verdades que incomodam muita pessoa, muita gente, isso aí não tem dúvida. E outra coisa, tem muitas verdades que eu nem poderia falar aqui no YouTube. Então é, talvez daqui a um ano, dois anos, três anos, quem sabe as coisas podem começar a melhorar, né? Ô parceiro, bem-vindo like, boa noite! Agora, uma coisa a gente fala aí, o pessoal que está na live. Gente, o conhecimento é tudo. Tudo. Procura adquirir conhecimento, procura estudar, procura analisar os fatos de uma coisa, de outra. Isso eu não estou dizendo aí sobre religião nem nada. Vocês podem analisar as religiões uma com a outra, outra com a outra. Vocês vão, vão chegar num ponto do que eu estou dizendo, que tudo... Tudo, tudo que vocês analisar, vocês trocam, vai chegar no fim, vocês falam, ó, isso se torna tudo uma coisa só. Tudo. É só questão que eles trocam os nomes. Então vocês vão ver que todos eles trocaram os nomes para criar sua própria religião. Isso eu não estou falando de da igreja católica, nem nada, nem de uma, nem de outra. Isso já vem esses fatos sendo distorcidos já há, há milhares de anos, muito antes do, do mestre. Então, é... antes de Jesus andar na terra, que é o grande mestre, esses fatos já vinham sendo distorcidos. Agora, isso é só estudar. É só estudar, adquirir livro, pegar conhecimento dos fatos. Bom, é muitas coisas aí que... Ah sim, aquilo lá era civilização humana, UR ó. Isso aí é da antiguidade aí É, pode ter sido aí uma média aí de 3 mil anos, a 4 mil anos atrás. A civilização mais antiga que teve no nosso planeta foi a Tranta. Ela foi a mais, mais antiga de todas. E depois dela o Egito. Depois samiou. Aí depois do Egito para para vários lugares. Bom, a... a mais antiga delas mesmo foi o Egito, ah, foi a Tranta, lá que começou tudo, lá que começou o ser humano também. Isso aí é uma outra coisa também que o pessoal pode procurar ter, ver conhecimento aí, tem uns conhecimentos aí, livros com as histórias tudo certinho. Lá que foi criado os dois primeiros bastão Bastão de Atranto e o Bastão de dodge. É que não é o cara lá que fez a pergunta um dia pra mim Falou, oh, Maurício, dá pra mim achar um espírito aí com as Eu Falei, ah, mas não arrisca não vai fazer isso não Pois ele foi fazer e se deu mal. Então aí as pessoas que, não, que acham que não existe nada, pegam as horas e fazem o teste. Porque tem gente que, que às vezes aprende com as pessoas ensinando, e acredita. E tem aqueles que tem que aprender pela, na bruta, apanhando, ele vai aprender só apanhando. Então é, tem os dois jeitos. Então é aquela história do filho rebelde, né? E o filho bom? O bom você induca ele em casa, o rebelde do mundo induca. A mesma coisa lá em né? acabou que foi fazer as perguntas para ela lá se deu mal com ela. Paixão achou um espírito ruim lá. Não deu bom pra ele não. Mas já tinha sido avisado, né? Ele já sabia. Agora, e muitas outras coisas, por exemplo, você vai achar, caça pegar as caçar uma cobra, você sabe o que você vai achar, agora você tem que ir preparado para achar ela, você não pode ir lá achar ela de qualquer maneira, porque a partir da hora que você caça ela, ela sabe que você já tá caçando ela, e ela vai ficar te esperando você. Então são coisas perigosas. Mas tem gente que faz. Eu conheço gente que vive caçando isso. Vive, caça Cascavel, tirar, pega Cascavel para tirar veneno. E as variônicas facilitou a vida dele. Porque as variônicas indicam o lugar que o Cascavel está. Ele vai lá e já pega isso, Mas ele vai preparado para pegar ele, né? Bom, pessoal não tiver mais nenhuma pergunta aí, nós já estamos aí para encerrar, já passamos de uma hora Lembrar o pessoal para dar o um like Não esquecer de dar o like para nós aí, já passou mais de 20 pelo Aquino e deu 7 likes, mas tá bom Mas pessoal lembrar aí, dá um like para nós aí, não custa nada aí gente, ajuda aí um pouco aí Agora Amanhã nós temos um bate-papo lá no outro canal, o pessoal que não é inscrito lá no canal, Maurício, vários e onde, que se inscreva lá, dá uma força lá pra nós. manhã nós vamos ter uma live por lá. Foi quarta-feira por aqui, sexta-feira agora não inteiro eu tive que sair. Mas é assim que nós tá podendo, às 8 horas, nós estamos, às 20 horas, né? Não é que costuma falar 8 horas, depois fala 8 horas, mas é às 20 horas. Mas a minerada é desse jeito mesmo. Né? É 8 horas da manhã, é 8 horas da noite, é uma hora da tarde, é uma hora da madrugada, é meio-dia, é meia-noite. Mas o correto é 20 horas. Então a live nossa sempre às 20 horas. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta aí, manda aí para nós. lá, aconteceu, afundou a terra. É, eu não... então aí mas a terra afundou para baixo ou correu para o outro lado É, quando é assim não consegue, né? Só dar uma terra forte. Às vezes ela desbarranca, vai para um lugar difícil. Mas não perdeu o rumo dele. Dava pra pegar o rumo dele ainda. É, não tem nada de maligno, nem de nada é normal, é tua energia que trabalha com ele agora, tua energia para trabalhar com ela pro bem ou pro mal, se você der comando pra mal, é pra mal se der comando pra bem, é pra bem Às vezes o cara usa as variônicas, assim, às vezes no começo ele fica um pouco assustado, porque... Ele não espera que é uma coisa que, que funciona. Ele acha que é impossível funcionar. É a mesma coisa você falar pra ele que é possível conversar com o um espírito, mesma coisa que eu tô falando com você aqui agora. Ele acha que é impossível. A hora que ele vê que funciona, ele começa a tremer de medo. Então, é... a coisa é normal. É, isso aí, é isso, Adão. Ah, quando tá difícil demais, tem coisa que a gente larga para lá mesmo. Uma vez também eu bati atrás de um diamantinho dentro do rio, esse diamante via na peneira, ele vazava a peneira, caía de volta, eu catava de volta. Foi até que eu desisti também. Falei, ah, fica aí, outro dia que eu voltar, eu vou tentar te pegar. Depois não voltei lá até hoje. Nem sei se ele tá por lá ainda. Não tem coisa que tem hora que a gente deixa quieto. Não é igual nós tava falando, hoje tem muita coisa aí que... Há uns 20 anos atrás, vixe, a pessoa ficava incrédulo. Ah, o que é isso? Ah, o cara é feiticeiro, o cara é isso, o cara é aquilo. Hoje não tem mais isso. Hoje o cara tá fazendo e mostrando que, que realmente funciona, que realmente tem e tem como fazer. Há 20 anos atrás, se você falasse pro cara, fala, olha, eu consigo com um espírito fala no rádio comigo, ou fala numa frequência do meu celular, o cara vai, ah, vê lá, que esse cara aí é louco, esse cara não sabe nem o que está falando. Ou ele está aí no YouTube, para quem quiser ver, se o cara não quiser, não quiser acreditar, é ele que faça ele mesmo e acredita ele mesmo. Então é, a coisa muda muito agora gente ignorante sempre teve e sempre vai ter isso aí quer dizer, gente sem conhecimento né isso aí sempre teve e sempre vai ter e esses são os energia ruim que para eles nada tá bom nada tá certo tudo para eles tá ruim isso aí são os, os energia ruim e quando desencarnar também, fica aqui na Terra mesmo. É Vânia, isso aí pode acontecer sim Isso aí pode acontecer sim e o outro enquanto tá jogando umas pedrinhas, vamos lá Porque isso aí são tesouros vigiados Esses tesouros aí são vigiados e o outro enquanto joga pedra ainda tá mais ou menos duro Se ele te mandar um enxame de abeia Vou te mandar lá três, quatro cobras de uma vez só para te picar Então tem muita gente que às vezes tem coisa que... Bom, é o cara já fica meio cismado e ele nem vai pra perto, porque... Se ele insistir a chegar mesmo, as coisas piores acontecem. Isso, um, isso aí tem uma pessoa aqui na live aí, Ivan, que pode te contar essa história melhor do que eu sobre isso. Olha o Suadão. O Suadão descobriu também um lá que do Vigia lá, não deixou ele tirar mais de jeito nenhum aí, ele tá pouco acima aí da tua pergunta, ele tá acima da tua pergunta aí é o Suadão Nascimento aí já tem, tem tesouro que é o seguinte, hein tem tesouro que ele é ele, todo tesouro é vigiado, dificilmente um que não é. Mas só que tem tesouro que a, a, a própria energia que tá vigiando, ele quer que você tira ele. Agora já tem uns não, tem uns que não é para tirar, eles é vigiado mesmo, eles foram pagos para vigiar aquele, aquele tesouro eternamente. Então para você tirar ali, rapaz, é muito difícil. É muito difícil porque uma que eles tiram ele de lugar. Eles trocam ele de lugar. Graçado, é o teu causa aí é o mesmo causa aí do Vânio aí. É uma. uma boa noite, bem-vindo a Loi. Então é. Esses tesouros tem tesouro que ele é vigiado. Os guardião não deixam mexer nele. E se você tentar, você corre risco até de morte. E outra coisa, você pode falar com eles primeiro antes de você tentar realmente tirar. Eles vão falar pra você a verdade, não, não, você não vai tirar e não quer você aqui, pode sair daqui antes que alguma coisa te aconteça. Ele mesmo vai te avisar você e falar para você que você vazar de lá. Você pode ir lá, mas não para tirar o... pra mexer naquele guardado. Você pode ir lá para outras coisas, você pode ir normal, mas se você for para pra mexer naquele guardado, você chegou distância longe, ele já sabe que você vai lá pra mexer. Ele já vai providenciando a tua chegada. É, eu, o Ronaldo, eu, eu não vi. Eu não vi o vídeo do Adriano. Adriano, Pedras Preciosas gente boa, hein, o cara entende mesmo de garimpo, aquilo eu acho que nasceu no garimpo. Agora, É, esses tesouros aí, eles são vigiados. Isso aí é um, eles são complicado. Eu conheço umas partes de história de gente que tentou tirar e se deu mal. E também tem, eu conheci história também de gente que tirou e dentro de um ano morreu a família inteira. Não aproveitar nada do que tirar lá, quase nada. Aí você fala pro cara que um tesouro é vigiado, cara, é ah, lá, que vigiado o é quê, eu vou lá o cavuco lá e arranco lá, arranco, ah, a hora que ele vê a coisa feia ele é o primeiro a correr não, você do Vida Loi. boa noite bola de fogo não é guardião a bola de fogo já é outra história é, a bola de fogo pode ser guardado Pode ser algum lugar que o cara enterrou o ouro, elas descem para carregar de energia e vai embora. É só isso, faz mal para ninguém. Ninguém, ninguém. Então, aí já é um pouco mais interessante, porque aonde a bola de fogo, se for um guardado, é um tesouro, né, que a gente fala guardado, outros falam tesouro. Se for um tesouro e você conseguir chegar nele, achar ele, você consegue tirar ele, sem problema. Porque lá não tem nada vigiando lá. Agora, se for ouro que está na terra, pode estar tá raso e pode estar tá fundo, porque geralmente as bolas de fogo dessas para carregar de energia do ouro, elas não carregam de energia de diamante, nem prata, nem de nada de outra coisa. Somente do ouro, somente a energia do ouro serve para ela, o resto mais nada serve. Então, agora é, deixa eu ver aqui a. Ah, entendi. É, se você usa sua zoara correta, o aparelho disso, pra você ir sozinho, você teria que ir sozinho, você não podia levar ninguém com você. A bola de fogo em cima, direto na lua cheia, no local. É, a bala de fogo não tem negócio de lua cheia, minguante, crescente. Ela, para carregar a energia dela, ela carrega até de dia. Pode ser de dia mesmo que ela desce e carrega. E agora existe lenda, né, conversa, né, o povo fala mãe do ouro, mãe não sei do que, mãe não sei do que... E aí aqui, é onde eu moro aqui, isso aconteceu um fato há pouco tempo. Eu vendi um par de variônica para um cara aqui pertinho da minha cidade aqui, mas pertinho mesmo, dá uns 20 quilômetros daqui. E aí, eu falei, ele, olha, essa variônica aí, você, tal, tá, eu expliquei tudo que tinha que explicar para ele, né? Sobre bola de fogo, é, passagem, Aí ele falou: Vê lá, isso aí não vai acontecer comigo, não, eu sou crente. Foi bom, você é crente, então tá certo. E passou aí uns quatro, cinco e Ele veio aqui na, na cidade minha, mim. Tava voltando pra dele, né, quando chegou no caminho, de, acabou de descer, que chegou numa curva lá da baixada. Apareceu duas bolas de fogo na frente do carro dele. Aí e ficou parado, ele parou o carro e ficou parado lá na frente do carro dele e ele ficou com os vidros fechados tremendo dentro do carro aí eu falei, depois ele me contou a história, eu falei pra ele, falou, aí, por que, que você não desceu do carro e não fez contato? aí ele falou, não, de jeito nenhum rapaz, eu nunca tinha visto uma, uma bolas de futebol, umas bolas daquela na minha frente, umas bolas amarelas Clareou tudo ao redor como se fosse um dia. Eu falei, então, ele estava só olhando você, porque ele sabia o que você falou para mim. Aí, é olha rapaz, nunca mais eu duvido. Ele mora aqui pertinho. De vez em quando nós sai junto aí, vai até ir para alguns lugares aí. Mas realmente ele tem a religião dele, tudo certinho. Ah, Ronaldo, a bola de fogo é o seguinte, na verdade ela não te faz mal nenhum, nada, nada, nada. Se ela aparece para você, você não, você não passa porque fica com medo. Mas se você caminhar na direção dela, ou você faz contato com ela, ou ela deixa você passar e você vai embora. Agora, 90% das pessoas têm medo. Eu falo por mim mesmo, que é a primeira vez que eu vi, eu tive medo. Depois na segunda vez, para mim já era normal. Agora, a primeira vez a pessoa tem medo. É que nem esses tempos aí, eu falei pra um rapaz que ele, com um radinho desses, rádio radinho pequenininho na mão aí, ele poderia falar com, com uma energia desencarnada. Vê lá, vê lá. Isso ainda acontece não. Aí peguei e falei, Pô, vamos fazer um teste um dia. Aí um dia nós fomos fazer um teste mesmo, Ah, hora que eu encontrei, que eu peguei o local que tava o espírito, que eu coloquei na frequência, aí eu falei, Pé, agora estamos rádio, aí você continua conversando aí com ele, aí faz as perguntas que você quiser fazer para ele, pergunta que data que ele morreu, quantos anos ele tinha quando ele morreu, que, quem foi que matou ele, Aí que eu dei o rádio na mão dele, ele começou numa tremedeira e não conseguiu segurar nem o rádio. Não foi mais que grande homem que você é, hein? Ah, não deu certo da primeira vez, aí depois, numa outra vez, aí ele conseguiu, aí já melhorou. Mas eu não gosto muito de fazer essas coisas não, porque... Isso aí não é muito bom, não. É mano, eu... quando consegue jogar pedra é porque a coisa não é boa, porque não é qualquer energia que consegue jogar pedra, então é a primeira coisa que a gente já tem que, que perceber o seguinte, pra jogar pedra precisa ter uma boa energia ruim e tem que ser energia muito huerta, desencarnada. Então, a... isso aí é guardião. Não é a energia da pessoa que enterrou o ouro. Ou que enterrou aquele guardado lá. A energia da pessoa que enterrou também está lá. Só que quem está vigiando é outra, é outra energia. Que não deixa nem aquela energia que enterrou e nem, nem ninguém também tirou o guardado de lá. Agora você veja bem. A energia ruim, que é um guardião, ele consegue arrancar o rádio da tua mão quando você está falando com ele. Por quê? Porque ele consegue é, tirar a energia do rádio e tirar a energia da pessoa que está por ali. Por exemplo, quando ele está te jogando pedra, ele está tirando a energia tua. Ele, a tua energia está descendo. A tua, teu amigo, pode ser incrédulo, pode ser o que for. A dele também está tá sumindo. E quanto mais você insistir, mais sem energia positiva vocês ficam. Mais a mercê deles, vocês vão ficando. Até chegar um ponto que vocês não conseguem nem voltar para trás. Agora, quando a pessoa não tem os conhecimentos certos, a melhor coisa a fazer é vazar embora. Corre, dá um jeito, vaza, some dali de perto. E outra, e quando é guardião assim, não tem trato. Você não consegue fazer trato nenhum com ele para tirar. Ele não aceita nada. Não tem esse negócio de dar metade para pobre, dar 20% pros pobres. Isso aí, isso aí é conversa com ele. Ele não aceita nada, nada. Tem nada de dar nada pra ninguém. Então a. E outra coisa, quando vocês pensam que é um tesouro, às vezes pode não ser um tesouro. Às vezes o dector acusa, as asvarionic acusa que é um guardado, mas pode não ser um guardado de ouro, pode não ser de diamante, pode ser guardado de outras coisas, existe uma infinidade de coisas que é enterrado e é guardada. Tem coisa que é feito trato, os tratos são enterrados, são guardados tem trato ali de guardião para guardar que lá e é uma série de coisas que vocês nem pensam onde estão entrando agora tesouro quando é para ser encontrado não tem ele não tem nada no caminho você vai chegar até ele o detector vai pegar ele lá você vai cavar você vai tirar ele se aquela aquela energia que ainda tiver lá ela vai, se já, ela vai ser encaminhada para um plano melhor dali para frente, se ela já foi encaminhada, aquele tesouro já está lá abandonado também, já faz tempo. Então é, é muita coisa que eu preciso entender para seguir nesse ramo de caçar um tesouro. E dá muitas vezes, as pessoas que caçam, por exemplo, um detector de disco, detector iônico, de às vezes ele não acha tesouro porque ele não está preparado para achar tesouro. E achar tesouro não é assim tão fácil, tão simples, não. E um outro nosso amigo aí também, ele achou o local de um tesouro na caverna, o tesouro, ele, o tesouro ele cavava num barranco, a hora que ele corrigia, o tesouro tava no barranco do lado. Ele ia do lado, o tesouro voltava pro outro, quer dizer, a energia ficou brincando com ele, fazendo ele de bobo, jogando ele para lá e para cá. Até que ele falou: Ah, eu vou ver o que tá acontecendo. ele falou com as variônicas: A energia falou através das variônicas. Porque existia um outro tesouro enterrado em cima, maior do que o que tava lá ainda. Só que tinha dois corpos enterrados também junto. Só que lá já era um, era um tesouro. Todos os dois eram vigiados. E o cara que vigiava um vigiava o outro. E o cara não conseguiu tirar nenhum e nem outro. Ele nunca vai tirar. Pode levar qualquer um lá que não vai tirar. Por quê? Porque ele é o guardião da eleição, ele é que vigia lá. É, não, é, é muita coisa que tem, mas muitas coisas, é, às vezes não, a gente pensa que, por exemplo, a gente entra na live, por exemplo, quando eu entrei na live hoje, o assunto seria as variônicas, você vê uma nós estamos indo, mas continua quase que com as variônicas, porque você pega as variônicas, você acha um tesouro, de repente você não pode tirar ele, é, fica interessante, por quê? Porque ali tem um, uma pessoa que toma conta daquilo ali. E aquilo ali, de repente, não é ouro, não é prata, não é nada, é, são outras coisas que, por exemplo, é sobre um enterro, que nem tem muita gente que fala que é enterro. Às vezes é um enterro que foi feito, ali tem um guardião vigiando aquele enterro. Quando a gente fala enterro, não é enterro de gente que foi enterrado, é outro tipo de enterro. E é um tipo de coisa que eu não posso falar na live, de maneira nenhuma. Então, bicho, se eu falar na live, é a mesma coisa de sentenciar a morte. Então a.. Então nem tudo é ouro, nem tudo é prata, nem tudo é diamante. Tem muitas outras coisas que as pessoas não têm, nem pensam que existe e existe há milhares de anos. Então, há, há muitas coisas, há muita coisa secreta, muita coisa que é segredo, há muita coisa que muita gente sabe, não fala, não revela. Outra coisa, não é que a pessoa, ninguém ensinou para aquela pessoa, ela descobriu aquelas coisas sozinha, mas ela também não ensina para ninguém também. Outras pessoas, se quiser saber também, vai ter que descobrir sozinho. Então há muito segredo sobre muitas coisas. Às vezes, pode ser que às vezes algum dia venha à tona, a gente não sabe, daqui a alguns anos aí pode ser que a coisa muda, né? Mas por enquanto nem coisa que você não pode nem, nem pensar em comentar numa live. Quanto mais comentar, você não pode nem pensar, quanto mais falar. É, Adão, tem coisa muito grande por trás de muitas coisas. Porque o ser humano, o ser humano desenvolveu capacidade muito alta, mas muito alta mesmo. Hoje tem muito ser humano com capacidade ruim, com energia ruim, com uma capacidade incrível. Vocês não fazem nem ideia, nem ideia do que essa gente pode fazer. Então há... há certas coisas que a gente tem que ir devagar a pessoa quando está iniciando, por exemplo, na radiestesia, está iniciando aí na magia, vai devagar. Vai devagar, vai aprendendo, vai analisando, vai vendo as suas capacidades. Nunca queira dar o passo maior do que a perna, porque você pode não conseguir encolher ela mais. Você pode perder a vida por isso. Você pode acabar num hospício por isso. Então vai devagar, vai devagarzinho, porque a magia tem coisa grande. Mais grande mesmo. Tem coisa muito grande. As variônicas não é tanto, as variônicas ela te ensina que tudo tem energia e tudo é isso, tudo é aquilo, tudo depende da energia do Criador, tudo no planeta se move, isso aí tudo você vai descobrindo com as variônicas, então você descobre tudo o que você pode fazer com ela e o que você não pode. Agora a magia, companheiro, a magia não tem fim, ela não tem fim. Então, quanto mais você pensa na sua energia, ela não tem fim. Ela é a energia do Criador, a energia do Criador não tem fim. Então, portanto, a magia também não tem fim. Tudo que você pensar que o homem não pode fazer, ele pode. Tudo. E tudo que você não puder pensar é muito mais ainda. É, eu, eu já ouvi falar um pouco dessa cidade lá, mas nada está muito comprovado da cidade perdida no Amazonas. Lá só ficou um resto de pedra lá, umas coisas, mas não tem nada muito provado ainda não. Ainda está em estudo, é, os geólogos estão estudando, estão é, tentando levantar muita coisa ainda de lá para saber se houve né, mesmo a cidade, que tamanho era essa cidade, qual o formato dessa cidade, então tem muita coisa ainda em, sendo questionada ainda. Mas tudo leva a crer que houve, que teve sim essa cidade lá, e essa cidade não se sabe que época, se é, se é da época maia, se é antes dos maia então é, é muita coisa ainda que está sendo estudada sobre ela. Mas é nada difícil também para ser uma cidade aí de mais de 2 milhões de anos atrás, porque quando, a, quando o nosso planeta revirou tudo, que houve uma chuva de meteoro e fogo e um monte de coisa que queimou tudo, que revirou terra, revirou mar, derreteu geleira, acabou com a humanidade daquela época. Que era a época de dinossauro, a época do, do, dos homens grandes. Mas isso que ela já vinha começando, né? E depois a.. Começou a nova era. Aí começou a era de Atlanta. E depois de Atlanta veio que veio na nossa geração. A primeira mesmo foi a 4 milhões e tantos anos milhões de anos atrás. E houve a primeira chuva de meteoro que revirou o planeta também, se chocou com o planeta, de tamanho meteoro, que revirou tudo de novo. Isso foi a primeira, a segunda, e nós somos a terceira, que estamos aí esperando a, a, a quer dizer, a, a terceira chuva, né? Esse tempo mesmo, passou um cometa beirando o nosso planeta, que ele era tão grande, se ele choca com a Terra, era um cadastro, ia acabar com meio mundo de coisa. Vamos supor você cai no mar mesmo, lá levantava onda lá de mil metros de altura. Agora você vê uma onda no mar correndo aí a mil metros de altura aí, quanto de terreno ia cobrir? Cobrir o planeta quase inteiro de volta, acabaria com tudo. Isso aí o nosso planeta só sujeita isso, porque há outros universos criados lá em cima que tem certos problemas de energia. Não, esses planetas, os pedaços deles vão, vão para tudo quanto é lado agora. Se uma hora vai cair um aqui aí de um milhão de toneladas, um bilhão de toneladas aí, pode acabar com tudo também. É, o Ronaldo, acaba, é, transformar a terra em um lago não transforma porque na terra não tem água suficiente para tampar toda a terra porque a terra, para cobrir ela toda de água, ela teria que ficar toda plana. aí sim, cobriria quase tudo de terra, mas não consegue cobrir ela toda porque ela não é plana. Você pode ir andando no globo, você vai virando ele, vai virando. Então você pensa que os rios correm de cabeça para baixo e sobe de morro acima, não é. O rio, ele tem uma tendência lateral. Ele faz a tendência lateral, ele pode vir numa lateral, quando o planeta tende a descer muito, ele, ele contorna as laterais. Então isso aí todo, toda a água fez esse, esse sistema aí no planeta. Até o mar fez o mesmo sistema. Não é também uma outra coisa também que. Vixe, olha. É assunto também para conversar umas 10 horas. Agora.. mas nós não estamos aí, nós estamos aí a sujeito do impacto aí de, de meteoro aí, de cometa, isso aí pode acontecer, já houve alguns meteoro, é, cometa que veio a terra, tem um cometa até bem grande que quando ele tá lá em cima é cometa, depois que ele entra na nossa atmosfera ele é meteoro depois que ele cai no chão ele é meteorito e assim vai, quer dizer é que é troca de nome Enquanto ele tá lá no Arthur, ele é um cometa, depois que entrou na nossa atmosfera é um meteoro Depois que ele impactou aqui embaixo Ele já é meteorito É que ele troca de nome é uma... São umas coisas aí que não é muito bom a pessoa pôr na cabeça não, porque senão a pessoa fica pensando aí que o mundo vai querer acabar amanhã, que vai cair uma pedra muito grande de riba. E as coisas não é bem por aí não. É Para entrar na nossa atmosfera precisa de muita coisa. Que tem entrado, mas tem passado, é coisa pequena, aí de 50 quilos, 60 quilos, 5 quilos, 10 gramas, 20 gramas, meio quilo, 1 um quilo, 2 quilo eu tenho um de 2 quilos e pouco aqui, 2,550 aqui, quer dizer que é pedrinha, né? Mas se cair na cabeça de uma pessoa, mata. Só que, geralmente, ele não cai na cabeça das pessoas. A energia do meteorito e a energia da pessoa distanciam uma coisa da outra. A energia do ser humano distanciia o meteorito dele. Ele pode cair a 2 metros do ser humano, mas não cai na cabeça dele. É muito difícil. Falaram falar aí que aconteceu um e a esses tempos aí, depois foi ver a mentira, os caras tinham inventado. É um monte de rolo. É a mesma coisa que o, veio, o verdadeiro veio de água não mistura com o veio de minério. um que é, um a água que mistura com o veio de água, do minério, é a água de chuva. Água infiltrada na terra. Então, a... Há muitas coisas aí a respeito de muitas coisas, que umas coisas não combinam com a outra. Gente, olha, nós já foi, passou de uma hora e meia da live, hoje o assunto está muito bom, muita pergunta boa. Eu quero agradecer aí os amigos, eu vou encerrar essa live, porque já passou de uma hora e meia, já estamos aí com uma hora e Ixi, quase duas horas já mais um pouco 15 de 14 minutos das duas horas e quero agradecer aos amigos aí que ainda estamos aí com 10 pessoas aí agradecer pelo pelo like aí que me deram todo mundo que deu like like e tivemos um assunto muito bom nessa live, a gente gostou muito dos assuntos. É por isso que eu falo pro pessoal, gente: nós temos muito assunto para conversar na live. nós for conversar mesmo, tem coisa para conversar, aí nós ficamos aqui a noite inteira conversando e não termina e não fala quase nada. Então é muita coisa interessante. Tá vendo esses dias mesmo um pessoal aí. Pô, sr. Maurício, o senhor não planeja nada na live, não escreve, não faz um roteiro da live, é, trabalha só com as perguntas. Falei, é só com as perguntas. Se ninguém perguntar nada, eu não tenho nada para falar na live. Na nossa live, é pergunta. É perguntando, que eu falo, se eu, se eu tenho conhecimento, algum conhecimento, eu respondo. Se eu não tiver, eu falo, eu não tenho esse conhecimento mas vou procurar saber na próxima live você me pergunta de novo quer dizer então nós trabalha com as perguntas É as perguntas que nós vamos trabalhando e na mesma pergunta a gente passa em outras coisas eu azei dentro da mesma pergunta tem uma série de coisas que poderia ser conversado e é assim que vai aí é o jeitão caipira nosso, é o jeito mesmo de nós falar, é o jeito que nós fala e é conversa não tem nada difícil, nada complicado. Como se diz, não é a conversa caipira. Tem gente estudada que entra na live não tem problema. Eles são estudados e não é conversa do nosso jeito mesmo. Então, é... isso é muito bom. E outra, não temos discriminação de... de ninguém de Estado, nem de mineiro, nem de baiano, nem de pernambucano, nem de cearense, nem no artista, nem ninguém, para nós somos todos iguais, todos, todos. Nenhuma energia é diferente da outra, toda energia é igual, não importa a raça e nem cor, todas são iguais, quer dizer, iguais assim, são energia, mas cada um tem seus, cada, cada energia tem seus valores, que é bem explicado. Mas nós todos temos a energia do Criador, não importa a cor nem a raça, não importa se é brasileiro, se é americano, se é russo, se é japonês, todos nós temos energia. E todos nós temos a obrigação de trabalhar sempre pro bem. Sempre pro bem nosso e pro bem da humanidade. Então, e isso que é importante. Então, eu gostaria de agradecer a todos que... Que o Criador abençoe a todos, que todos estejam aí uma boa noite da segunda-feira. Amanhã nós vamos estar lá no outro canalzinho, lá também. O pessoal também vai lá dar uma força lá para nós, amanhã às 8 horas, que é às 20 horas. E também na quarta-feira aqui de novo. Que Deus abençoe a todos. E até amanhã às 8.